Um boneco. Eu pergunto. Ele responde. Misericórdia, você está pronto para começar a brincadeira? Quem é eu? O que é que você vai fazer aqui hoje? Quem é eu? Você só fala isso? Você só fala isso? Quem é eu? Você só fala quem é eu? Na hora. Misericórdia, você não sabe falar outra coisa, não? Outra coisa, não. Dê seus cumprimentos para o público. 90 centímetros. Quando eu digo os seus cumprimentos, você diga assim: boa tarde, moçada. Boa tarde, macacada. Que é isso, rapaz. Respeite para ser respeitado. Na hora. Então, então você só pode falar aqui pro pessoal as coisas que eu lhe ensinei. Só besteira. Não. Não. Você vai cantar a Mulher Ribeira. Pode começar. Ai, ai, ai. Poxa. O que é isso, rapaz? Você tem que cantar assim, ó. O Lêbula rendeira. Ai, ai, ai. Então, pra você ao invés de cantar até gemendo tá doendo. Tá doendo o quê? Você tá com dor de cabeça? Não, senhor. Você tá com dor de dente? Não, senhor. Você tá com dor de barriga? Não, senhor. E o que é que tá doendo? Tira a mão daí, senhor. Oh, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa rapaz. Diga pro povo, de onde foi que você veio? Lá de casa. Em que estado você nasceu? Pelado. Você sabe que você nasceu em Pernambuco? E foi? Foi. Quem nasce em Pernambuco é o quê? Pernambucano. Isso, muito bem. Pernambucano, até que fim. Quem nasce na Paraíba? Paraibano. E quem nasce em Minas? Mineiro. Ah, muito bem. E quem nasce no Rio? É peixe. É peixe. Então, misericórdia, você agora vai se despedir do pessoal. Para onde é que eles vão? Eles não vão para lugar nenhum. Eles vão ficar aí. Nós dois é que vamos entrar aqui para brincar os mamulengues, Aqueles macaquinhos. São bonecos iguais a você, rapaz. Não são. São iguais a você. Não são. Por que aqueles é não são iguais a você? Porque eu sou bonito. Ah, bonitinho. É aqui que vai ter apresentação de boneco, é? Ô beleza, rapaz. É aqui que o cara se a brincadeira dessa. É? Pronto, rapaz. Tá seguro. Eu vou sentar aqui e esperar a apresentação começar. Aí já começou? Ai eu perdi o começo? E, e cadê os bonecos? No céu deles! Ai eu sou boneco? É! E eu tô apresentando? Ai que vergonha rapaz! Rapaz! Oh, eu vou apresentar... Boa, Fique lá! Eu vou apresentar você pro pessoal, você vai demonstrar... Hum, fique lá! Você vai demonstrar sua educação aqui e vai abaixar hum, fique lá. Vai abaixar a cabeça, hum, fique lá. Aqui tem fralda, tem coelho, tem a redinha do bebê que vai nascer. Que eu não sei se vocês repararam, mas eu estou de nove meses de gravidade. <risos> Silêncio total. Vocês sabem o que estão falando? Não. Estão falando com a pessoa do doutor coronel um Redondo. Se buscar não leva, se correr não traz. Se ficar o bicho come, se for se embora o bicho pega. Eu ficar mais do que, rapaz? Eu, eu sou... Eu sou um Redondo, rapaz. Ana Conda, Camiria. Camiria, Conda. Aqui... Aqui meu dinheiro, vem vem, vem! Vem! abre a boca! Não é nada, é Ana Cobra! Ana Condra, Oupi! Falado um milho! Muita dúvida! Uita minha gente! Boa tarde, Cacai! Opa, que é vovô Zazunga. Eita! E eu vou vovô! Não, não, não. Opa! <risos> Um professor alto. Abençoar meu bebê, o rapaz. O João Redondo disse que seu filho é bandido. O quê? Aquele João Redondo aqui que é um bandido. Ele pegou o boi. Meu filho que trabalha para ele e ele não pagou ah. meu filho. Foi meu filho que cuidou daquele boi desde que ele era um bezerrinho. Como é que eu vou achar meu filho agora, rapaz? Vai estar no hospital? Aí tá no hospital? Ah. Então eu vou lá nesse hospital. Oi? Ui! Uh, ai, que tá me dando frio na barriga! Ai, é falo! Ai, eu quero! Ai, o eu ai! No Deus, no Deus, no, meu Deus, eu que aí? Meu Deus, o que Ai, meu Deus, mamãe! Meu filho nasceu, meu pai morreu! Meu filho, meu pai! E meu Deus? Como é que pode fazer? Caraca, ah, essa é isso, mãe! Que é, que é isso? Que bicho feio da boca! É a cobra! pai! Mata ela! Não, pra matar, não bato não, mas eu vou tirar meu pai de dentro dela! Ela deve matar! Eu vou pegar essa cobra de jeito que eu vou na e na jangola! Eu lhe venho assim, eu vou dizer assim, ó! Você não venha não, que eu não sou violento! Mas jogo no chão seu merecimento. Eu de agora, eu de é, eu sou benedito, eu sou da capoeira. Sei, Quando o bicho vem, eu caio na carreira, meu Deus do céu. Ela chegou, ela chegou. Pula, pula, e meu Pula. E pula. E ah, pronto. Como? Não nada! Puxa só tá... ah, meu pai tá aqui dentro? Pai. Hum, mas tá uma cartinha ferrorista. Ah, pai, que é que meu pai tá... Alô! Ei, papai! Ai, ai, ai, ai, ai, Ei, é que dinheiro é aqui? Ah, qualquer é isso? Meu pai tá com a fala grossa. Vem tá, papai, me dá a mão, papai! Oh, oh, eu tô lá, Oi, oi Entra papai, tá com o cabeção branco Entra papai, ficou branco de medo oh, ah, não vai, não. Papai Papai, entra papai não Ai, oh, ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, por favor Me ajuda Ah, que história é essa de me prender? Eu não vou me prender a... não, vou não. É mentira, é mentira me me Sou meu sábio Sou o meu zambelê Toda madrugada eu sonho com você tá Olha o oh, meu bebê É bonitinho, não é? É, parece com você É a cara do papai Ele vai ficar na rede E você escuta eu, eu lá, eu Outro, Não, e agora não é com o bebê Ô, não deixe não É Pesadelo. O menino estava dormindo e sonhou. É. Bom, vai dormindo de novo. Eu vou ser o moço. Eu? Eu gosto. ser o mostro. Eu vou ser o moço. Sabe como é a música dele? A música dele é assim, ó Chegou, chegou Todo mundo é minhas cumpades e minhas comadres. Vamos fazer um batizado aqui Convidar todos para a festa com alegria Ai, Pinedine, ainda bem que você chegou Por que, meu amor? Eu tava morrendo de saudade E eu também Vontade de dar um beijo E eu também No meu bebê e eu sobrei. Não acredite para você também. Acredite para ah, é isso. Ah, é o menino. Para o menino. Para o o menino. A festa aqui principia do mesmo jeito que o sol. Se renova todo dia. É isso mesmo. Vai se renovando o sol e a vida também. Muito agradecido para vocês e até o dia. Tchau, pessoal! Tá. Aê, hoje!